bande guru padad dandam bhakta bindasam anitam Sri Chaitanya prafum bandenita ananda sahoditam Senanda nanda nanda nanda bandhe radhika caranaddayam Gopi jano samayuktam bindam vanam manuha Vanchakalpataru vasya kipasindu vivacha. Patita naṁ pāva-nebha-veshna-vebhyo namo namah Mukhaṁ karo-ti-vācha-laṁ yatki pātta Yatki-pātta-mahaṁ bandhe-paramā-nanda-mādvam Vrindhāvaitu-sidepvai-piyāvai-keshavasa-cha Shna-bhakti-pade-devi-satva-tvai namo namah narāya nara Deving swaraswati Vasam Vaisam Jayo Mudira Ne Krishna Katu Bodhe Gauri Upatrasha Prakasa Necha Shadano Guru Bhakti Yukto Bhakti Pramada Aksho Jagodarun Dhayam Sada Paribhogno tithas padam siva saranyam bhita tiham bonotapal bhavadhipu tam bande mahapurusute charana rbindam jatpade chataya bispuriji toki mapi gavodushva darsh kipam Sri Kishna Chaitana, Prabhunita Nanda. Shi ad deitagada, Hara Sivasadi, Gaur of Sri Kishna Chaitana, Prabhunita Nanda. Shi ad deitagada, Hara Sivasadi, Gaur of Hari Kishna, Hari Krishna Krishna Kishna, Hari, Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari. Ajanulammita bhujav kanuka bodhato Shankirtanu Kapitaru kamala hi taaksho Visham baru dija palu bande jagat priya karo karuna Bataru hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare ram hare ram ram Ram, ajaan ulambita bhujum kanaka bodatu Shankir tanu kamala hi taksu visham baru dija baru jugadharmapalo bande karu karuna bhutaru Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Rama Hari Rama Ramura muhari hari Nama migangetaba pa dupankajam Sura suroir bandito de barupam Bukting chamukting chatada sinitam Baba nrupe nasada Naranam. Ganga Taranga Ramani Najata Kalapam Gauri Nirantara Bibushi Tobam Bhagam Narayano, Yano Priamanango Madha Puharam Vagi Sajusho Badani Lakshmi Rijasacha Jasyaas te hidesambihit, tu amnishingamahambhaji. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna, Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Hari Ram, Ram, Ram, Hari Hari. Amna, o tatyam hari mi, hosarva saktim dasadim, tat bing nang shang sujivano, prakati tat bingutang suhawad, veda veda sokolamopi hari his vadanam sukh da tat priti meva, iti u podishati, gorachando sayamsa Goria <coughs> Shishila bhakti shidham do sarvashadhu Disse. Paramahamsa Jagatguru disse: na verdade, os devotos elevados, as pessoas que são personalidades elevadas, se tornam alvo de ataques das pessoas. Galdia goste Shishila bhakti Costumava dizer que aqueles que são personalidades exaltadas, devotos elevados, eles se tornam alvo de ataques das pessoas comuns porque eles não conseguem, as pessoas não conseguem suportar a posição elevada deles, a personalidade deles. Essa personalidade Sim. é excepcional, as pessoas comuns não, não conseguem aceitar isso, elas, ficam inveja, elas sentem inveja e querem atacá-lo. É por isso que Prabhupada disse, aqueles que são personalidades elevadas, eles se tornam um alvo das pessoas. E é realmente assim, aqueles que são acharyas autênticos, acharyas puros, aqueles que são chuda acharyas autênticos personalidades elevadíssimas, esses grandes achares, eles vêm por ordem do Senhor Supremo para resolver os problemas daqui e liberar as almas condicionadas, então eles sempre falam da verdade absoluta. Então os grandes achacharyas sempre imaginam novas formas de conseguir liberar essas almas condicionadas. Rikata, exposições de, de arte, de fotos. E eles sempre tentam encontrar uma solução. Como proteger, como liberar essas almas caídas. Então, naturalmente, aqueles que sentem inveja do Guru Vaishnava e do Bhagavan, eles sempre tentam a sua Eles sempre tentam interromper a pregação. Como no caso que eu contei uma vez, de quando Gopra da foi convidado por Raja Manindra Chandra, ele foi convidado para ir lá dar harikatha, mas depois de falar por cinco a sete minutos, Poucos minutos, os sarradias começaram a gritar, pare de para falar. falar, a gente não quer ouvir isso. Tão preocupada, Bhaktisiddhanta parou de dar o Harikata e entrou no, no Bhajanakutira, cedido pelo rei Madhana e parou de beber água, não, não honrou mais prachada, não bebeu mais água por três dias consecutivos. Porque essa é a regra. Se o Guru Vaishnava não pode fazer nada por você, se ele falha, ou na verdade, se você não está pronto para aceitar algo de o Guru Vaishnava, então ele também não vai aceitar nada de você. Porque essas almas caídas, se não somos capazes de liberá-las, se eu não posso dar um resultado concreto para eles, então eu não tenho o direito de de receber doações deles, de aceitar doações deles porque assim eu posso cair porque eles tentam me presentear entregar para o acharya, pra... e então, eu, eu não consegui fazer nada em retorno para elas, então eu posso sofrer as consequências disso essa é uma mensagem para as almas condicionadas para o não, não estar ele falou dessa forma mas isso não significa que ele vai realmente cair Ao aceitar algo das almas caídas Isso é aplicado apenas para nós na, na, na condição em que a gente está Pessoas que vão pregar E que tem desejo de pratista ainda De renome, de fama Essas pessoas querem receber adoração e guirlandas Então para essas pessoas que isso se aplica Então para o Padre Batsidante disse Aqueles que são acharas autênticos eles nunca vão, nunca querem, nunca fazem concessões para os sardias e para as personalidades demoníacas. Eles nunca aceitam nenhuma concessão para essas pessoas. Isso significa que eu tenho que sacrificar alguma coisa boa, alguma coisa positiva, para receber algo ruim, algo negativo. Então, isso é concessão, eu tenho que abrir mão do bom para receber o ruim, então o, o, no caminho da vida espiritual pura, não é possível fazer nenhuma concessão. No, no, no caminho do bhajana pura não é possível fazer nenhuma concessão. Nosso único objetivo é falar da mensagem de Bhagavan Sri Krishna e de Chaitanya Mahaprabhu. O mundo inteiro pode ir contra eles. Eles podem recusar, podem fazer problemas, política. Mas, mesmo assim, os, a, os devotos puros não vão parar de falar sobre a verdade absoluta. Esse é, esse é o, o, o objetivo deles. Essa é a resolução deles. Na história da, da adoração ao Senhor Hari, a gente pode encontrar o exemplo de Ramanuja que estava passando por, por grandes problemas, também vestido no sono. E Nimbakacharya também. Ramanuja passou por muitos problemas o tempo todo. Deram um veneno para ele, envenenaram ele, fingindo que era Charanamrita, Chara fingindo que era Nectar, fingindo que era Jamanite Dotar. Mas mesmo assim. Ele se salvou. Todos os grandes acharas enfrentaram problemas e ataques. Todos os acharas dessa criação, todos que que apareceram pelo desejo de Bhagavan, eles já, todos eles enfrentaram inúmeros problemas. Eles não são inimigos de ninguém, mas eles falam da verdade absoluta. E por isso as almas condicionadas atacam eles. Ramana Jachara estava sempre enfrentando problemas Mas que na verdade Não eram problemas A gente pode Achar que eram problemas Que Prabhupada Bhaktisidanta passava por problemas Enfrentava dificuldades Mas se a gente pensar direito A gente vai perceber que Guru Vashnava não tem um corpo material Ele não é feito de carne, sangue E osso Então é claro que as pessoas materiais Não conseguem enxergá-lo Então como que elas poderiam tocá-lo ou fazer algum mal. Então, como o caso que eu disse, que Ravana queria atacar e destruir Rama, ele raptou Sita Devi. Mahaprabhu falou para um que está fazendo adoração ao Senhor Rama, por que, que você está chorando? E ele respondeu, Ah, porque eu vi que Sita foi raptada por, pelo demônio Ravana. E Mahaprabhu riu. Ué, mas que. Ravana não consegue nem ver Sita Devi. Como ele poderia raptá-la? Sita Devi, na verdade, é Sita Shakti e Antaranga Shakti. São energias transcendentais do Senhor. Então, no Kurma Purana, o Mahaprabhu conseguiu comprovações e provou a esse Brahmana. Né? Que estava lamentando, para provar que ela não foi raptada na verdade. Ravana só conseguiu raptar as sombras de Sita. Então, como falar que ela foi raptada? A gente não consegue entender. A Ravana não consegue ver Sita. Da mesma forma, as, as pessoas comuns não conseguem ver. Silvabhaktisiddhanta propada de verdade, Pramachandra Puri, não consegue enxergar nada Vendra Puri da maneira adequada. Externamente, ele, ele vai achar que é um discípulo de Madhavendra Puri, mas ele não tem nenhuma relação com o Gurudeva, não tem Sambandagyana, não tem Diksha, não, teve, não tomou iniciação. Se ele tivesse de fato honrado a iniciação, ele não teria falado dessa forma do Gurudeva dele. Dessa forma, nós podemos entender que a Prakrita Vastu, Guru Vaishnava Bhagavan, os Vastnavas puros se tornam alvo de ataque de todos, todos do mundo o mundo todo pode atacá-los mas ainda assim ninguém consegue tocá-los, ninguém consegue fazer nenhum mal a eles porque eles marcham adiante com a missão deles eles estão sempre avançando e como grandes generais podem atirar podem atacar coisas, eu não vou sentir nada eu sou, estou protegido por Bhagavan então, a gente pode ver isso em todos os acharás. Aqueles que falam da verdade absoluta, a, mensagem, a, a filosofia do avatar Dourado, todos eles vão sofrer ataques. Tenha certeza disso. Krimikanta queria arrancar os olhos de Ramanujacharya. Crime Canta queria torturá-lo, queria é, achacá-lo. Eu posso matar você. Ele dizia assim, porque ele não conseguia aceitar porque que Shankar Bhagavan. Krime Kanta queria arrancar os olhos de Kuresh, porque Kuresh queria, uh, uh, queria proteger o Gurudeva dele. Kuresh foi no lugar do Gurudeva dele para protegê-lo. E se apresentou como o Brahmanu Jachara, na, com roupa de sannyasa, com a danda de sannyasa. E lá, Kuresh argumentou, debateu, discutiu com ele. Venceu a, o debate, Krimikanta perdeu. E quis retaliar e, e arrancar os olhos de Kuresh. Mas mesmo assim, Kuresh não estava pronto. Para aceitar Siddhanta Sala, errado, não aceitar Ram a filosofia Rang imperfeita. Eu expliquei esse desloco no dia de desaparecimento de Manujacharya. Aí, Jaduba Charjo queria matar, porque Jaduba Charjo, dia por dia, descobriu que queria matar. Aquele um pequeno menino, aquele, porque esse pequeno menino ia acabar com a, a filosofia mayavada, a filosofia impersonalista. Então, externamente, parecia que ele estava passando por dificuldades, mas isso acontece com todos os grandes acharyas. Srila Bhaktivedanta costumava dizer. É, disse que ele, poderia dar ele vai dar continuidade à explicação desse Siddhanta. Alad Maharaj sempre tratou muito bem o pai dele, o pai demoníaco dele Hiranyakashipu, ele o abraçava o beijava mas no dia em que ele começou a falar da verdade absoluta Hiranyakashipu começou a encará-lo como inimigo dele, recusou a posição de filho dele e o acusou de ser inimigo mesmo em Satya mesmo numa era mais sofisticada e elevada do que a nossa Aí tinha muito pouca ignorância e paixão nas pessoas. As pessoas eram muito bondosas. E mesmo naquela época, Hirayana atacou o próprio filho, tentou matar o próprio filho. Por quê? Porque para lá no Maharaj, queria falar da verdade absoluta, do Siddhanta perfeito. Não tente se envolver com nenhum partido, nenhuma cor específica lado A ou lado B, tente ver Guru Tattva como uma única coisa, tente ver Guru Deva em Shri Bhaktisiddhanta Pada em Bhakti é, Noda isso é coisa do ego tente expulsar esse ego tente urinar nesse tipo de pensamento porque senão você nunca vai poder fazer vida espiritual esse é um, um grande problema no dia que Prahlad Maharaj expressou o Siddhanta perfeito, a filosofia absoluta, ele se tornou um alvo de ataque do próprio pai. Quem te ensinou isso? Quem te ensinou essa filosofia? Hum, pare de falar isso, dizia o demônio Hiranyakashi Pai de Prahlad Maharaj, pelo poder de quem você está tentando demonstrar esse tipo de inteligência? E Pralada Maharaj respondeu: Pelo poder de quem permite você estar vivo pelo poder de quem permite o mundo todo acontecer e existir e, e pelo poder de quem te dá o seu reino e os seus poderes como rei Hirana gritou, pare, eu não quero que você fale dessa forma, seu idiota matem ele, matem ele agora ele ordenou seus seus servos demoníacos e todos eles vieram com tridentes e armas para tentar Matar para lá Maharaj. Sem misericórdia nenhuma. Se você for ver a história de para lá do Maharaj, você pode se chorar. Ele era um menino tão doce, simplesmente de olhar para ele, você tem vontade de abraçá-lo, botar no colo e dar um beijo nele. Mas mesmo assim ele se tornou um alvo de ataque do próprio pai, Hiranyakashipur. Oh, meu pai, oh, meu senhor. Isso é chamado de Pratista. E eu vou tentar fazer um link. Eu vou fazer uma conexão. Dessa história com a situação presente Por que, que as pessoas pensam que Para Bhaktisiddhanta é um inimigo Por que, que eles vão ver Que Maharaj como um inimigo Por que, que eles pensam Eu sou inimigo desses tiaras perfeitos, desses grandes Vashnamas Eles não conseguem entender o motivo Pratista É algo tão sério Que o filho é capaz de matar o próprio pai Pelo desejo de fama Reconhecimento e adoração a mulher pode envenenar o próprio marido por causa desses desejos de, de adoração. Eu posso mostrar milhares e milhares de exemplos disso. Eu posso provar. Não preciso nem entrar nas escrituras e nos exemplos espirituais. Estou falando apenas de exemplos materiais. A mulher envenenando o marido. O marido era uma personalidade elevada, não de forma espiritual, mas como da maneira, como um artista, como um, ele era ótimo no que ele fazia. mesmo assim, a mulher dele tentou envenená-la. Pratista é capaz de te levar ao, ao nível, te nivelar a um animal, a uma besta. Na verdade, mais baixo do que uma besta. Pratista, o desejo de adoração, de serviço, de fama, não vai te levar somente ao nível de uma besta, mas sim mais baixo do que isso. Uma besta, não, não, não consegue fazer uma coisa tão, tão má assim. Mas você tem seu intelecto, você tem seu cérebro. Você tem a chance de, de conhecer as escrituras, de entender os ensinamentos. Aqueles que são personalidades demoníacas tentam tirar vantagem até mesmo das escrituras. Eu posso mostrar no Bhagavatam. Hiranyaka Shippur foi morto. Ah, ele deu no um Bhagavatam no sétimo canto. Hiranyakashipu tentou consolar a mãe dele, a mãe e a mulher do irmão dele, porque o irmão dele foi morto por, por Bhagavatam. Mãe, a vida é incerta, a vida é instável. <risos> <risos> Olha que tolo Ele não consegue nem entender Que a, a, a vida é instável E aí ele quer dar, ensinar ensinais para os outros Ele não tem realização disso Então por que que ele está falando isso? Se você entende que a vida é instável E, e ela vai terminar logo Por que, que você age dessa forma? Você está dando na verdade uma sentença de morte a, Amanhã você vai ser enforcado Às 5 da manhã Se você recebe essa sentença Você vai mudar o seu comportamento. O, seu adv o advogado vai chegar e perguntar qual o seu último desejo. O que, que você vai dizer? Amanhã, às 5 da manhã, você vai morrer. Você já recebeu a sentença de morte. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai querer comer carne? Vai querer comer peixe? Vai querer desfrutar de alguma coisa? O que, que você vai fazer? A vida é incerta. A vida é instável. Mas primeiro a gente tem que realizar isso, perceber isso. Senão, não podemos aconselhar os outros. Não podemos dar esse conselho para os outros se a gente não compreender esse siddhanta. Então, é a mesma coisa, você tem que ter realização do siddhanta que você quer passar. Da mesma forma, o demônio Hirana, que é tipo, foi aconselhar a oh, mãe, a vida é incerta, a vida vai acabar rapidamente. Todos nós vamos deixar esse mundo material tolo. Vai dar conselhos dessa maneira. Hum. É um ótimo então, conselho, Hirana Então, tipo, Kishwagosama Shri Bhaktisiddhanta, Kavapada, todos eles, eles costumavam dizer. Os demônios também podem citar as escrituras, os demônios também podem citar, as, também podem citar as, as, as provas escriturais, mas isso não é Harikata. Eles podem falar, mas eles são tolos, eles vão pular no fogo dessa forma. Eu não posso fazer nada. Eu quero ajudá-los, mas eles querem me chutar, me, me atacar e pular no fogo. Deixe que eles me ataquem, é uma bênção para mim. Essa é a condição das pessoas e ninguém quer entender isso. Então, os demônios, as entidades demoníacas, também podem citar as escrituras, mas isso com certeza não é Harikata. Antes de ouvir Harikata, você tem que entender os sinais de quem é Hariguru Vashnana. Antes de ouvir Harikata de alguém, você deve se preocupar em entender quem é o verdadeiro porque Você não faz isso porque você não é sincero. Porque se você fosse sincero, você ia tentar ser, procurar pelas almas autênticas, tentar servi-las. O Bhaktisiddhanta Prabhupada dizia, eu posso me render aos pés de lótus de um guru que possa me dar 100% de certeza de sucesso. Eu só posso me render aos pés de lotos de um guru que pode garantir que eu, o sucesso na vida espiritual. De outra forma, não é possível. Senão, por que, que as pessoas vão atrás de adoração e serviço e lá puja para Nem eu me identifico, eu evito me identificar como. Ah, eu sou o discípulo de Shire Bhakti Goswami Maharaj. Isso é tipo, um tipo de pedestal. Ah, eu me coloco nesse pedestal para que vocês me adorem, vocês me respeitem. Por que, que vocês têm que me respeitar? Que tipo de etiqueta você tem? Que conhecimento sobre as filosofias você tem? Qual é o seu comportamento? Seu comportamento é perfeito? Ah, por que, que eu vou fazer isso? Para as pessoas falarem, ah, ele é um sannyasi? Quem é o sannyasi? Qual é o sintoma de ser um sannyasi puro? Tolo. Somente as pessoas que desejam lá Pudja e Pratista Vão a, a apoiar tal tipo de, de, de negatividade, de, de padrões negativos O que, que eu posso fazer? Eu só tenho a responsabilidade de falar da verdade absoluta E é isso que eu posso fazer De outra forma, eu não posso pressioná-los a fazer Algo que vocês não, não são capazes, não estão prontos Da mesma forma que, tipo, vai citar a escritura mas ele não está estabelecido no Siddhanta das escrituras nas, nos ensinamentos perfeitos do Shastra. os devotos puros costumam, costumam dizer sempre todas as escrituras regras e regulações são aplicáveis a mim não que eu vou selecionar aquela regrinha específica e falar você vai, siga aí essa regra vai, siga isso e eu mesmo não sigo então os devotos puros, de maneira jocosa, vão dizer, todas as regras e, e regulações do Shastra são aplicáveis para mim e não para vocês. Está é, é, tá na mão de vocês, vocês que devem decidir isso. Tudo é, tudo é aplicado na minha vida, mostrar esse ideal. E agora está na mão de vocês, vocês que decidem se vocês vão me seguir, me servir, ou se vocês vão me, me largar, me abandonar. Se as pessoas sentem atração, a um, a um acharya Que tem milhares e milhares de discípulos Simplesmente porque Ele tem milhares e milhares de dólares Essas pessoas são os maiores tolos de todos, eles não entendem Essa não é a escala de medida Essa não é a régua que devemos usar Para compreender O nível do, do acharya E é por isso que eu sempre digo Somente fale Dos ensinamentos Sobre quem é guru, quem é vachnava Sobre o que é o, o comportamento perfeito se você quiser proteger a, a linhagem, a, a linha de mestres e discípulos perfeitos de Chaitanya Mahaprabhu, a Gaura Sampradaya, Gaudiya Sampradaya, se você quer propagar todos os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, se você quer propagar os ensinamentos de Bhaktivinoda Thakur, os ensinamentos de estilo Bhaktivinoda Thakur, então vai. Quebre todas as regras e tente servir dessa maneira. Então, você vai receber misericórdia imensa, de cima para baixo. Esse é o seu serviço, se você for capaz de fazer isso. Então, Prahlad Maharaj foi envenenado, foi tacado no fogo, foi atacado com tridentes, foi tacado de um penhasco no oceano. Mas eles se esquecem de uma coisa, eles se esquecem de que para lá do Maharaj não é um corpo material. Eu acabei de falar sobre o acharya puro, eles não têm corpo material, eles não são um corpo material como nós. Então, com certeza, eles tentaram matá-lo, mas eles não sabiam que ele não, não é um corpo material, simplesmente matéria. Então, quando eles tentavam perfurá-lo, o tridente atravessava ele. Saía do outro lado, mas não penetrava ele, não acertava ele, não o feria. Eles podiam ver que o tridente saía do outro lado, nas costas dele, mas ele não sentia nada, ele sorria e orava para o Senhor Supremo. Porque Sachidananda, tente entender isso, não se confunda por que, que eu falo isso, tente conectar esse... Esse ponto com o Satidananda Vigraha, o Senhor do Supremo, é Satidananda. Os devotos também são Satidananda. Eles não são feitos de carne, sangue e ossos. As pessoas tentam matá-los, mas eles esquecem que Satidananda é a bem-aventurança, amor e eternidade. O nome de Pralada Maharaj vai revelar um a solução desse mistério. Para significa... Ah, vocês não sabem, Sancho, o que, que eu posso fazer? Pro mais Lada. Pro absoluto. Pro Ananda. Ou seja, Ananda absoluta. A doçura absoluta. Bem-aventurança absoluta. Não material. Ele é a personificação dessa bem-aventurança. Então, como que ele pode ser destruído? É possível matar o senhor Nityananda? Você sabe o significado de Nityananda? Nityananda significa desfruto eterno, desfruto infinito. Ele é a fonte de desfrute infinito. Então, quem que pode matar Nityananda? Quem é capaz de matá-lo? Jagai Madai? Aqueles ah, dois... Dois bêbados na rua, de Haya fizeram esse passatempo com o Sr. Nitananda para mostrar isso. Que eles atacaram ele com um pote e feriram a testa dele. Mas ele não é feito de sangue e carne. Bhagavan Sri Krishna, Gauranga, Mahaprabhu, não são carne e osso. Mas ainda assim, é uma, um arranjo de Yoga Maya para nos, nos enganar. Quando Nityananda foi atacado, ele foi ferido e sangrou. Mas mesmo assim ele desejava liberar essas almas caídas. Mesmo você me atacando e me ferindo, eu desejo liberá-los. Sim, ele sangrou, claro. Para te enganar. Para enganar a gente. Por que, que ele não pode sangrar? Então, eu gostaria de falar das grandes glórias de Madhavacharya. Ele é, ele é muito elevado. Por que é tão elevado? A gente tem uma conexão com Madhavacharya. Mahaprabhu queria nos provar nessa conexão. Também no Parikrama Kanda, aqui em Navadipa, você pode encontrar as evidências do Shastra da conexão da Gaudiya Sampradaya com Madhavacharya. Nimbakacharya, Madhavacharya, Vishnu Swami Vishnu Swami Hiramandajacharya Todos eles, até mesmo Shankaracharya Chattushan, Shaptorshi Os Satirishis, sabe? Você não conhece? Todos vieram Quem não veio, todos vieram até Nova Deep. muito tempo atrás, muito tempo atrás eles vieram aqui Madhavacharya também veio aqui Quem veio não é uma pergunta adequada. Quem não veio, essa é a pergunta que devemos fazer. Todos os grandes devotos vieram a Navadipa, porque Nityananda, ele é o amor eterno. A gente não consegue encontrar o Dama Sagrado de Navadipa no mapa da Índia. A ilha de Navadipa não é possível de ser encontrada no mapa da Índia. Mas mesmo assim, você consegue encontrá-la. Ah, está aí na dia. eu vou até lá e eu vou encontrar a Navadipa mas não é uma parte da Índia. É levemente acoplado à Índia. Ele é segurado por Nityananda Balaram na verdade. O Dhamma sagrado, o local sagrado, é uma fonte de eternidade. É transcendental. A glorificação do Dama sagrado, o que é... O que significa que o que é ser um devoto Posso contar passatempo então, então, sobre Parikrama Amanhã no, no Harikata das 5 é Para que vocês possam entender Então a gente deve entender Que a gente tem uma conexão direta com Madhavacharya Por isso que Sheila Bhaktisiddhanta Prabhupada escreveu Esse é o nosso parampara Então, a gente pode ver nesse parampara, nessa associação de mais discípulos que Madhavacharya É um discípulo de Madhavacharya é um, esse é um siddhanta tá muito longo, eu não tenho tempo de entrar nele. É, é como um oceano infinito, mas eu posso tentar falar a essência dele, resumir de alguma forma. Porque todo ano a gente, eu tento abordar de um ângulo diferente esse siddhanta. Então, Madhavacharya, nós temos uma conexão direta com ele. Quando Madhavacharya veio aqui, eu vou, eu vou dar sempre, somente o esqueleto da discussão, do debate. Eu vou dar a base da, da discussão. Quando Madhavacharya veio, quando ele apareceu, quando ele veio até aqui, então Mahaprabhu apareceu. Dourado. Em suas formas, dourada. Porque Madhavacharya não é diferente de Hanumanji Maharaj. Ele não é diferente de de Hanuman. Hanuman Maharaj, ele é um avatar também. Nós vivemos desse, da, por causa da, de, dos cinco tipos de áreas vitais. Pana, Apana, Udan, An, Shaman. Vayu. Vayu significa ar. Ah. Então esses cinco tipos de vayu são as áreas vitais que mantêm a nossa vida. Eles nos servem dessa forma. E é por isso que a gente está vivo. Algum, um desses tipos vai manter o equilíbrio entre a, a, a, a, a dimensão interna e a dimensão externa do nosso ser. Um, um desses outros cinco vaios vai servir para desintoxicar o corpo quando sair e quando a gente inspira e expira. Então ele salta as toxinas e inspira o ar. Então isso também acontece quando você honra a prachada, quando você se alimenta. Tem uma divisão entre a porção inferior e a porção superior. Uma, uma, uma camada fina, uma película fina, o diafragma que divide a parte inferior da parte superior do nosso corpo e dessa maneira o ar pode funcionar dentro de nós. Então, o moksha é o principal, é o que nos, nos mantém vivos. E esse é Hanumanji Maharaj, ele é a encarnação do ar vital principal. E Himsam também é o mesmo avatar. E Madhavacharya também é o mesmo avatar. A personificação desse avatar é principal que mantém a nossa vida. Então ele apareceu aqui no mundo material pelo desejo do Senhor Supremo. Como que a gente pode saber disso? Um dia, um devoto. Estava enlouquecido. Subindo até o topo do templo de Anantacharya. Ananta. De Ananta. Ananta Dev. Tem um templo lá. Ananta Dev. E um, um devoto. como um, um, um fantasma. Quando o fantasma nos toma, a gente perde a consciência. E da mesma forma, esse devoto, pela misericórdia do Senhor, foi sobrepujado e subiu até o topo do, do templo. Você é capaz de chegar no topo do, do templo de Jagannatha, por acaso? É muito alto. E lá em cima, depois de escalar até o topo do templo, aquela pontinha da cúpula, ele começou a dançar. Lá em cima, na pontinha do, do, da topo do templo, dançando como um louco. Como que é possível isso? O cérebro comum não, não pensaria nem subir lá, não conseguiria nem chegar lá. É muito alto. E esse homem, sem apoio nenhum, sem suporte nenhum, dançava lá em cima. E anunciava. Oh, pessoas, pessoas. ouçam. Tenho uma boa notícia que eu recebi do, do Supremo um devoto Ananteshvara Ananteshvara não vai aparecer em breve aqui nesse mundo vocês podem podem não vocês podem se desfrutar a si mesmo, mas não ao corpo material sim ao seu corpo material espiritual então quando ele disse ah, desfrutem a presença dele é quer dizer espiritualmente não desfrutar das coisas materiais, do seu corpo material então ele dizia tentem desfrutar, fiquem felizes um grande momento, muito as pessoas está chegando, muito em breve um grande mensageiro de Bhagavan está vindo para nos liberar e todos ficaram muito animados com essa notícia. E depois desse, desse anúncio, toda a situação, todo o ambiente, o contexto, ficou muito puro. Essa foi a influência perfeita do advento de Madhavacharya. As pessoas deixaram de cometer pecados e abandonaram atividades é, pecaminosas. Então, o nome do local de aparecimento de Madhavacharya é... Pajyakhetru. Onde ele apareceu? Madhavim. Madhavacharya, quando ele nasceu, todos os sinais auspiciosos podiam ser vistos em todos os lugares. O ar, uma doce brisa soprava. É, Chovia o suficiente para as plantações crescerem de maneira vistosa. Todas as pessoas se sentiam bem. Toda a situação no entorno mudou. O nome do pai dele é Narayan Bhakta. O pai de Madhavacharya se chama Narayan Bhakta. O nome da mãe é Bedbati. Quando o menino nasceu, o cenário estava completamente transformado. Ah, o cenário se transformou completamente Quando eles viram o menino Todos ficaram, como é possível um corpo material ser tão impressionante Tão lindo Nossa, ele é dourado Muito lindo Então o menino cresceu Eu vou eu vou, eu vou dar continuidade à história disse Simaraj Então o menino cresceu E desde a infância ele já demonstrava ser uma personalidade excepcional Desde muito pequeno tudo que ele fazia era fora do normal, fora do comum. Mesmo com criança ainda, muito pequena. Depois do seu nascimento, um brahmana puro deu uma gomata, uma vaquinha, uma mãe-vaca, a mãe dele. Um brahmana veio e falou, eu vim doar essa vaca para esse menino, para que ele possa tomar leite, o quanto ele quiser, o quanto ele precisar poder tomar esse leite. Sabe quantos litros de leite Madhavacharya tomava? Você não faz ideia, você não tem noção. Madhavacharya, de maneira brincalhona, tomava um galão inteiro de leite. Ah, ele tomava 32 galões de leite. Não era uma personalidade comum. Quatrocentas bananas, igual uma cobra, Engolia assim, de repente. Trinta e dois galões de leite cheios, tá, tá, tá, tá, ele bebia tudo. Ele era capaz de fazer isso. Ele é o próprio vento, ele é a manifestação do vento. Então ele pode, ele é capaz de fazer isso. Então, em um, um, um determinado local, ele Exibiu esses passatempos Quando ele crescia Ele já tinha essas atividades especiais E ele Mesmo com um pequeno menino Com 3, 4 anos Ele pegava o, o rabo da, da vaquinha E ela saía correndo e Eles ficavam brincando o dia todo A, a sentia É Ia para o campo pastar E o menino ia com, ele, com ela Levava ela para pastar Ia passeando com ela Um dia a mãe dele estava procurando E não a encontrava de, de forma alguma Ficava, Estava chorando triste ah, Meu menino sumiu, ele deve ter morrido Oh meu Deus E aí eles choravam ah, Meu menino meu menino sumiu Não vejo a ah, gomata, não vejo a vaquinha Não vejo meu filho Então A ah, ela foi até o pasto, perguntou, ah, cadê o meu menino? E eles, as pessoas estavam lá e falaram, por que, que você veio até aqui? Aí ela falou, oh, meu menino sumiu, meu menino morreu. E eles falaram, não, não. Eu vi ele ali, ele estava segurando o rabo da, da vaquinha e dançando. Dançando de uma forma tão impressionante, que você poderia enlouquecer. Poses lindas, movimentos perfeitos. Ah, é verdade? Então, finalmente Madhuacharya voltou. E todos os sintomas, todos os sintomas que esse menino exibiu são excelentes. E é por isso que o pai Narayan Bhakta pôde perceber. Ele não é um menino comum. Ele é um devoto de Vasudeva. Ele é um devoto de Vasudeva. Então, deram o nome de Vasudev para ele, e, quando o menino deram o nome dele de Vasudev. Então, todos oraram e ficaram muito felizes. Um dia, eles foram para participar de uma cerimônia védica, mas o, o menino desapareceu da cerimônia. Ele queria mostrar que essa cerimônia, na verdade, não é uma cerimônia. Então, mesmo sendo muito pequeno, não sabendo como, como se virar sozinho, ele foi. Sumiu. Desapareceu do festival. E ninguém podia encontrá-lo em lugar nenhum. E todos começaram a chorar. Onde foi? Onde ele foi? Ele deve estar perdido na floresta. Talvez um, um, um cachorro do mato ou um leopardo pegaram ele. Até que finalmente o pai de Madhvacharya, do, do pequeno menino Vasudeva, foi procurando, olhando e encontrou uma pequena pegada. E foi seguindo as pegadas, as, as, as pequenas pegadas, para ver para onde ele foi. E depois de tanto buscar, ele encontrou o templo de Ananta e viu que o menino estava lá dançando com todos os devotos. O pai encontrou o filho dele, muito longe de onde estava acontecendo a cerimônia, lá dançando com os devotos. Como que você chegou até aqui? Como é possível que você tenha vindo esse caminho todo sozinho até aqui? E o menino respondeu, Se Bhagavan está me ajudando, o que, que é impossível? Um menininho pequeno disse isso. O pai ficou assustadíssimo. O menino de 3, 4 anos dá uma resposta tão perfeita assim, Se Bhagavan está me ajudando, tudo é possível então o pai o pegou no colo o deu um beijo e assim Madhava Acharya Ji queria provar que essas cerimônias esses festivais são inúteis ele saiu de lá e foi dançar com os devotos para adorar o senhor Hari um dia quando os pais dele foram oferecê-lo aos pés de lótus Dhyanateshvara falando, Bhagavan, esse filho é seu, por favor, aceite. Na volta, estava de noite e era tudo floresta, né? Mesmo sendo um grupo grande, ainda assim eles estavam na noite, na floresta, no escuro. Então, um fantasma invadiu o corpo de um homem e ele começou a a cuspir sangue, a vomitar sangue E esse fantasma falou Eu vou sobrepujar Eu vou dominar Eu dominei esse homem Porque esse homem Não é a favor desse menino de Vasudeva. Todos que são a favor de Vasudeva Todos que o amam Eu não consigo fazer mal algum Eu não consigo Perturbá-los de nenhuma maneira Todos que amam esse menino Vasudeva, Madhavacharya, quando criança, não posso fazer nada para. não posso fazer nenhum mal a essas pessoas. Então, esse homem foi levado para o quarto e o, o menino fez um. despachou esse fantasma, né? E esse homem foi liberado da, do assédio desse fantasma. Vasudeva ah. Vasudeva estava lá. Ele é o um mensageiro do senhor Bhagavan. Então, com a benção dele, o fantasma foi embora e o homem se recuperou e voltou à vida normal. Então, dessa maneira, o é um comportamento extraordinário, fora do comum, foi exibido. Um dia, Madhavacharya foi enviado para a escola, para o Gurukula. Eu vou resumir essa história. Eu vou repetir isso, porque eu não tenho tempo. Eu vou dizer Novamente, eu vou resumir a história. Então, Madhavacharya foi enviado para a escola, para o Gurukula. E lá, ele leu os Vedas, o Vedanta, tudo mais. E o professor ficou muito feliz com ele. Era muito ficava muito satisfeito com esse menino, mas um dia ele ficou muito perturbado, ele ficou decepcionado, falou, ué, você não está lendo mais? Você está brincando o dia todo lá fora? Você vem para cá, para quê? Você vem para cá para ter aula e não está lendo nada? Para que, que você vem para cá então? Por que, que você fica brincando o dia todo? E aí o menino Asudeva respondeu, Gurudeva, me perdoe, você está me ensinando e eu estou aprendendo. É, e, e, ah, e o dever de casa desse professor era muito simples, Madhavacharya disse, você está me ensinando, eu estou aprendendo, mas esses esse, esse ensinamento simples e esse dever de casa é tão fácil, quanto tempo eu vou demorar para fazer isso, eu posso passar o resto do tempo brincando, o professor disse, o que, que você quer dizer com isso? E ele falou, ué, você pode perguntar tudo o que você quiser sobre os seus ensinamentos, das suas aulas de um mês atrás, dois meses atrás, eu vou ser capaz de responder. E aí ele começou a repetir todo o Vedanta, começou a falar todas as conclusões das escrituras. E o professor ficou impressionado, ué, até mesmo que eu não ensinei ainda para ele, ele é capaz de, de repetir, de, de, de, de ensinar. Então, o Vasudeva disse, é, um dever de casa é tão simples, mas uma aula tão curta. Claro que eu vou brincar o restante do tempo. Gurudeva pensou, como assim? Como é possível? Nossa, esse menino é muito inteligente. Ele pode se lembrar de tudo. Tudo que eu ensinei esse tempo todo, ele lembra de tudo. A partir daí, Gurudeva ficou muito é, impressionante. Ele não é um menino normal. Ele não é um menino comum, ele deve ser uma personalidade perfeita, enviada pelo Senhor Supremo. Depois de aprender o Vedanta, o menino já tinha uns sete ou oito anos, e naquela época a regra era, você deve continuar no Gurukula. E lá também tinha algumas coisas equivocadas que eles ensinavam, mas esse é o Gurukula, né? É um, é um motivo de piada hoje em dia, eles não ensinam mais nada direito no Gurukula. Então, menino de 8 anos voltou da escola e o pai dele estava no, nos campos plantando, colhendo. Pegou um graveto, um, um, um, um, um gravetinho seco, pegou lá no chão e falou com o pai dele: Pai, eu voltei da escola, voltei do Guru Kula, aprendi todo o Vedanta, então agora eu vou acabar com todo o Siddhanta impersonalista, com todo o Siddhanta Mayavadi, eu vou acabar com ele. E o pai dele, Narayan Bhakta, falou: Ué, o que, que você está falando? Você é tolo? O que, que você está falando? Como você pode dizer isso? Ele falou: Sim. Olha, mas você pode acabar com a, a filosofia Mayavadi? Se isso for possível, então que esse graveto seco na sua mão. Ah, ele falou: é, Se esse graveto seco na sua mão se tornar uma árvore vistosa, aí eu posso acreditar. Então, se você pusesse graveto no, no chão e imediatamente ele se tornaram uma árvore frondosa, então eu vou acreditar. Ma, Vasudeva, Madhavacharya, fez e pronto, você pode ver. Você pode colher as frutas já dessa árvore. E muito rapidamente ela cresceu, cresceu, se tornou uma árvore enorme. Oh, meu Deus. O pai dele disse, sim, agora eu acredito em você. Agora eu posso acreditar que é possível para... Que você acabe com a filosofia Mahayana Tudo é possível pelo poder de Bhagavan. Depois disso, outro menino nasceu. E Madhavacharya ficou muito feliz. Ah, eu sou seu irmão mais velho. Agora meu irmãozinho nasceu. Então eu não preciso mais ficar em casa. Vocês podem me deixar ir e tomar ordem de sannyasi. Quê? Você vai virar sannyasi? Sim, o meu, fi... o meu irmão mais novo vai cuidar de vocês. Assim como o Mahaprabhu, o irmão mais velho, Vishvarupa, foi tomar Sanyasa, o Mahaprabhu ficou em casa cuidando dos pais. Então, Madhavacharya falou, bom, vou deixar meu irmão mais novo cuidando de vocês e vou tomar Sanyasa. Então, ele ficou muito feliz, meu irmãozinho nasceu e agora eu vou poder tomar Sanyasa. Ué, mas você é novo, você é pequeno, como que você vai tomar Sanyasa agora? Ué, eu posso. Se vocês me derem permissão, eu vou lá. Essa é uma história longa, na verdade. O, o conhecimento transmitido pela linhagem discipular perfeita... Tente entender com atenção o que eu estou falando. De forma externa, você pode encontrar alguma discrepância, mas... Você tem que entender que o conhecimento ele é transmitido. O mestre, pela linhagem discipular perfeita. Então... É. Ele, quando ele foi para Bodhinaran, né, é uma história muito longa. Eu vou resumir. Todos os discípulos também foram para lá. E, todos os discípulos de Madhvacharya também foram para lá. Mas ele não deixava que nenhum discípulo seguisse ele. Ele já era saniás, já tinha discípulos e ele foi, foi para essa cidade. Outra cidade. E os discípulos foram seguindo ele, mas ele falou, Ei, hey, parem de me seguir. Não, eu vou sozinho, sem nada nas mãos. E o Goswami apareceu, o abraçou, ele prestou reverências. E esse Goswami os ensinou tudo sobre a tinta, B Beda, a Beda, a Sobre o Siddhanta mais perfeito, mais puro. E uma então, Madhacharya recebeu a ordem, Vá e, e publique os comentários dos Vedas e do Vedanta. Os comentários do Mahabharata. All Mahabharata Comente todos o Mahabharata. That, I mean... E... Actually, Na verdade... Pashudeva descobriu... Um homem muito poderoso, com a efulgência corporal, com o um corpo brilhando. E ele ficou olhando assim, se perguntando quem é ele. Ele buscou se informar sobre ele e descobriu que o nome dele era... Eu vou me lembrar. Um segundo. Ele aceitou a desse homem. Eu esqueci o nome dele. Mas... Ontem mesmo eu falei disso. Eu me lembro. Ananda Tirtha. O nome dele foi. Ele ele recebeu o nome. Ele recebeu o nome de Ananta Tirtha. depois o nome dele foi mudado ah, para Madhavacharya. Então ele, ele aceitou o sannyasi desse homem. Achitta Pretra. Lembrou, Maharaj se lembrou do nome. Achita Pretra. Madhavacharya aceitou o sonyase, tomou o sannyasi dele. Então ele queria. É, avaliar o discípulo dele E depois de, de observá-lo Ele percebeu que Ele não é uma pessoa comum Não é uma personalidade comum Então a Tita Petra Quis ensinar para ele Mas Madhavacharya é, Descobriu 32 defeitos Nos ensinamentos dele é, Então o mestre dele A Tita Petra ficou muito irritado A Chita Petra então, Madhavacharya vai explicar tudo para ele e a Chita Petra falou, se você está desfrutando da misericórdia de Bhagavan, se você entende tudo claramente, então escreva os comentários do Vedanta, do Mahabharata. Então, Madhavacharya começou a escrever os comentários do Mahabharata. Ah, ele não escreveu apenas uma e vez os um comentários, comentário todo mundo consegue escrever o comentário uma, uma vez, vez, mas ele escreveu dez vezes. Cada vez ele colocava uma coisa especial, diferente. O primeiro comentário, depois fazia o segundo comentário, o terceiro comentário, as pessoas ficaram impressionadas os comentários do Mahabharata foram, ele escreveu várias vezes também dos Upanishads escreveu vários comentários para os Upanishads essa era a excelência dele o nível de excelência dele então um homem impersonalista que acha que ele é o próprio Deus o Mayavadi veio ele se chamava Budi -Sagar. e ele era muito estudioso ele era erudito mas sobre a filosofia Mayavada e ele quis desafiar Madhavacharya e ele, Madhavacharya sentou diante dele e começou a falar e Madhavacharya quebrou todo o Siddhanta Mayavada dele destruiu completamente a filosofia que esse homem Mayavada estava falando em Varanasi Durante a peregrinação dele, Acharya foi lá e também encontrou lá um Varanasi um, um, Chandra, um, um que, que queria discutir com ele. E ele ah, destruiu todos os argumentos desse ah, Mayavad. Porque, porque system, é, no sistema deles, todo, é, todos são o primeiro Shankaracharya, o seu sucessor é o segundo Shankaracharya. Então todos que estão na posição de Acharya recebem o nome de Shankaracharya. Os né? Então esse homem também era um, um, um Sankaracharya. Não o original, mas um, um que estava na mesma linhagem discipular. Um em 1800 antes de BC, né? Então o Madhavacharya destruiu o Siddhanta desse homem. Lá no, no, no Gat, no, no porto do Ganga na beira do Ganga, Mônico nas margens do Ganges, Ele foi lá e acabou com toda a filosofia Mayavadi e estabeleceu a filosofia pura. No meio tempo, durante isso, um milagre aconteceu. Ele é o próprio Hanuman. Ele é perfeito. Eu posso falar... O Ramanami está vindo e eu posso Vira, falar de, de Hanu, das, das capacidades Manu extraordinárias Javani. dele. Manu Javan, ele, ele, ele consegue correr como vento. Manu ele consegue correr como vento. Eu me abrigo em Hanuman Maharaj, cuja velocidade é como um vento. Manu Java, consegue correr mais rápido do que a mente. A como um vento. Ele é o maior de todos os intelectuais E as pessoas podem dizer ele é Hanuman Então Madhavacharya argumentou E milhares e milhares de pessoas estavam observando o debate E de repente Vasudeva apareceu no céu Com uma cor azul muito, muito escura Quase, quase negra Vasudeva Goswami apareceu no céu, com essa bela cor azul escura, como uma nuvem, e disse É impossível você acabar com o Siddhanta de Madhavacharya. Então, Vasudeva apareceu e falou É quase impossível acabar com o Siddhanta de Madhavacharya. Então, pare de, de debater. Parem de brigar. Todos claro, ficaram impressionados com esse milagre. E por isso que todos os, os comentários, tudo que Madhavacharya escreveu, eu posso mostrar. São a favor de a tinta Beda Abeda Tattva, que é a fundação, o alicerce, do Gaudiya Bhajan, da adoração a Deus, na linha da Gaudí Mata então, quando Madhavacharya vem a Nova Deep, Mahaprabhu aparece, dourado, fulgente, e disse Eu sei o motivo de você vir para cá, e eu estou muito satisfeito com a filosofia que você está estabelecendo Shudha, deita, deita, deita, tantos perfeitos, quem é capaz de entendê-los? Quem é capaz de, de compreender isso? Eu já dei aula sobre isso. Eu já discuti muitas, muitas coisas sobre essas diferentes comparações. Tente acompanhar. A sua mente deve estar concentrada em um único ponto. Você não entende o poder da consciência pura. A gente está desconectado. Vocês estão desconectados, na verdade. E é por isso que vocês não conseguem acompanhar os ensinamentos. Porque vocês estão querendo desfrutar. E por que um acharya é tão poderoso? porque a mente dele é concentrada você pode olhar para o comportamento dele e achar que ele está fazendo alguma coisa negativa pode parecer apenas mas não é, é positivo porque o comportamento dele é perfeito então dessa forma, Madhva Acharya é recebeu a benção de Mahaprabhu e Mahaprabhu aceitou e aprovou a Sampradaya de Madhavacharya Outras sampradayas Outras sucessões de mestres e discípulos Outras linhagens né, Podem aparecer Mas somente Quatro sampradayas São autênticas E eternamente presentes No mundo transcendental Somente essas quatro Podem vir e aparecer Aqui no mundo material Pela misericórdia do Senhor Supremo então, estabelecer uma sampradaya deve receber, para estabelecermos, para uma sampradaya ser estabelecida, ela deve ter a benção do Senhor Supremo. Mesmo na nossa sampradaya, tem pessoas tolas que acham que, que não estão na, na mesma linha de Madhavachana, que a nossa sampradaya começou com Mahaprabhu. Mas Bhakti vai explicar. Aqueles que falam isso, eles não conseguem provar isso. Mas se eles tentarem provar, não vai dar certo. É uma afirmação falsa isso. Bhakti Thakur escreveu isso. Aqueles que, em nome do, do Gaudiya Bajan, e, e, externamente, parecem ter se abrigado na sampradaya da Gaudia, mas que vão ignorar nossa conexão com Madhavacharya, são, na verdade, personalidades demoníacas, são, na verdade, demônios. E ele escreveu com letras garrafais, enormes, aqueles que, externamente, aceitam a sampradaya da Gaudia, mas que, internamente, ignoram a sampradaya de Madhavacharya, não são apenas demônios, mas são o inimigo número um da Sampradaya da Gaudia. Eu posso te provar, posso te mostrar. Eles são o inimigo número um da Sampradaya da Gaudia. Não, não tenho nenhum tipo de conexão com essas pessoas. Thakur tipo, repetidamente dizia isso. E ele também escreveu isso, muitas vezes. Então, o, o objetivo dessas pessoas é provar que não estamos conectados à mas é uma discussão muito, muito, muito longa e eles não conseguem provar nada. Eu nunca vão conseguir provar isso. Então, aqueles que... E nós não estamos conectados a Madhavacharya. Eles querem fazer isso porque... Ah, porque Baladeva Vidyabochana, que estava na Sampradaya de Madhava, mudou para Sampradaya da Gaudia. É por isso que as pessoas querem Dizer que não somos da mesma Sampradaya. Essa é, essa é a afirmação deles. Na verdade, nosso Paladeva Vidya Bhushana né? era da Sampradaya de Madhavacharya. Mas quando ele perdeu um debate, de maneira... Na verdade, foi um milagre, né? Na frente de Shamananda Paripada. Na frente de Damodara Pandita. Um, um Damanara Pandita estava na linha de Shamananda Prabhu. Por milagre, ele venceu o debate com o Valadeva Vidabuchana e Valadeva Vidabuchana veio para a Sampradaya da Gaudiyamata. E aí eles querem argumentar isso, de que não somos da mesma Sampradaya, não somos da mesma linhagem, não existe uma conexão entre essas linhagens. Mas na verdade, esse é o link. Desculpem, esse é o link. Eles querem é, levantar um, um em ponto do Chaitanya Charitamrita. Chari, Chari Quando Mahaprabhu chega a Udupi, durante a, a ida dele ao sul da Índia, Mahaprabhu é, quis demonstrar um passatempo e fez uma pergunta. Eu gostaria de saber Sadhus chadas de vocês. Então, esses acharias em Udupi, Começaram a falar que o nosso objetivo é a liberação, é mukti. Isso e é aquilo, Mahaprabhu quis dizer, é, é, falou. Mahaprabhu recebeu sannyasi da Sampradaya de Shankara, externamente apenas. Porque ele tinha uma danda só. O significado de uma danda só? Tente prestar atenção. A gente deve, deve ser capaz de entender. Senão a gente vai perder os pontos. Não consegue prestar atenção. Bom, uma danda significa Aham Brahmas Mi. Uma danda significa isso. Então, se Mahaprabhu segura uma danda só, Qual o erro nisso? Nenhum. Ele é o próprio Brahma. Mas as almas condicionadas não podem dizer Eu sou o Brahma. Mas Mahaprabhu pode entende ver, por isso ele andava com uma dançação então externamente ele aceitou e é, reniace é, dança okay. sempre a dança de Shankar Então, sempre a dança o então nosso Guru Varga explica que essa uma danda sim se Madhavendra poripá é, com uma danda só não significa que eu sou o brahman Madhavinda Puripada nunca disse isso se existe bhakti então ele pode servir a Bhagavan então uma danda é, significa que eu não vou servir eu sou o próprio brahman mas não, essa concepção não, não estava presente a concepção de Madhavinda Puripada era a tinta beda abedatatua então, por que que ele aceitou uma danda só? Nosso Gaudíaco, Guru Varga, vai explicar o significado disso. Eles andavam com uma danda só. É, porque naquela época, muitas pessoas andavam com uma danda só. Era muito comum isso naquela época. Mas não significa que aquele devoto ia pensar, Aham, Brahma, eu sou o próprio senhor Brahma. Sim. Ah. Eles andavam com uma danda só, eles pensavam, eles tinham na mente que ali tinham três dandas, que era uma tri danda. Preste atenção, isso é algo muito inteligente, muito elevado. Se você não prestar atenção, você não vai entender. Com uma danda, os devotos puros, na verdade, enxergavam como três dandas. Era uma danda só. Mas eles concebem ela. Como três. Como se fossem três em uma. Carman Bhakti. Eu sou. Eu me rendo aos pés de lótus do Senhor Supremo. Pelo corpo, fala e mente. Eu entrego meu corpo, minha fala e minha mente ao Senhor Supremo. isso que significa Tridanda. Então Mahaprabhu vai, vai brincar com eles e vai falar. Ah, eu entendo. Vocês. Me vem como um Sanyasi Mayavada, então é claro que vocês não vão falar do segredo da sua vida espiritual. Eu entendi bem. E aí ele começou a explicar sobre a tinta tatu. E aí esses achários de Udupis ficaram impressionados. Ué, primeiro, Mahaprabhu, a natureza dele é humilde, ele sempre tem uma uma atitude humilde, eu gostaria de aprender, por favor, eu sou tão jovem, me ensinem. E aí gradualmente ele vai abrindo o que é o significado de a tinta, a da, bia da Essa é a natureza dele. Da mesma forma, por favor, me ensine sobre essa estátua. eu gostaria de aprender. E eles começaram a explicar, depois de ouvir tudo, ah, a falou, bom, é... Vocês devem me enxergar com o sannyasi Mayavadi, né? Porque eu tenho uma danda só, então vocês querem me enganar. Vocês não vão falar sobre os ensinamentos mais elevados, sobre os segredos da sua vida espiritual. Então, ele começou a falar sobre a Tita Beda, Beda Tattva. E esses acharas do sul da Índia ficaram impressionadíssimos. Como que é possível? Ele é o Senhor Supremo ou não? Ele é Bhagavan. Ficaram se questionando. Então, eles se, se sentiram pequenos, se apequenaram diante desse conhecimento perfeito sabedoria. Abaixaram a cabeça. Um dia, eu vou Maharaj está dizendo que vai dar um dia inteiro, somente sobre esses tópicos. E vai provar que o nosso Guru Varga explica o porquê que Mahaprabhu tão espertamente foi ensinar esses acharas do Sul da Índia dessa maneira. Porque com o tempo eles se desviaram. Do, do caminho de Madhavacharya. Me lembre, por favor, de ter essa aula. Um dia inteiro, só para esse Harikata, para ensinar isso. Na verdade, a Prabhu queria ensinar todos os segredos do Bhajan. Para eles. Todo, todos esses segredos. Eram apoiados, né? tinham o suporte de Madhavacharya. E Madhavacharya queria esta eles queriam, queriam estabelecer que Mukti era o objetivo final, a liberação era o objetivo final. Não, ele não queria isso. Se você olhar todos os comentários dele, tudo que ele escreveu, em nenhum lugar ele diz isso. Se Mukti pode até instalar, mas o objetivo final é servir Vishnu. Ele diz isso nas escrituras dele. Mas vocês dizem que é só Mukti, só a liberação? Não, isso também pode acontecer, mas serviço, o senhor Vishnu, está presente também. Então, Mahaprabhu queria estabelecer que todos vocês se desviaram dos ensinamentos de Madhavacharya. Mahaprabhu quis provar isso para esses Vacharas que eles se desviaram dos ensinamentos perfeitos de Madhavacharya. Como não é possível isso? Claro que é possível. Na nossa própria Sampradaya, vocês podem até se irritar, mas eu posso provar isso. Que também tem pessoas na nossa própria Sampradaya que se desviaram do caminho de Mahaprabhu. O que dizer dos sarradias, das pessoas que fingem ser avançadas e fingem estar no Radha Kunda, fingem estar nos lugares sagrados? Quem são essas pessoas para estar lá? Se o próprio, próprio Padre Baxidanta disse, eu não tenho direito de ficar lá. Ele não permitia que seus discípulos tomassem banho lá, de tão elevado que é aquele local. Como que esses sarradias dizem que, que estão lá? Que eles, eles são simplesmente homens e mulheres de corpo material, carne e osso, urina e fezes. Se você for lá, do outro lado do rio, você vai ouvir a filosofia errônea deles. Vai lá, vai ouvir essa filosofia errônea deles, esses sarradias que eles ensinam, eles só fingem ser, eles não são de verdade. Se você for lá e falar, ah, eu quero aprender sobre os ensinamentos de Mahaprabhu, eles vão lá, vão, vão falar os ensinamentos de Mahaprabhu. Você pode ir lá, perguntar para qualquer acharya de lá, qualquer sarradia acharya de lá. O falso Acharya, né? o falso mestre lá Ele vai te dizer sobre as coisas sobre Mahaprabhu Os ensinamentos de Mahaprabhu Eles vão ensinar, mas da forma deles A forma falsa Uma forma mentirosa Que finge ser o que não é Então você pode ir lá Mas isso é, enfim isso mesmo, A mesma coisa aconteceu com Esses Acharyas da linhagem de Madhavacharya Eles repetiam Algo que não era o Siddhantavicharya Os ensinamentos filosóficos de Madhavacharya. Você pode... Se, se, se eu pegar os livros, eu vou te provar. Eu vou mostrar tudo, tudo isso que eu estou dizendo. Pregar significa que você recebeu misericórdia suficiente, que você recebeu as bênçãos suficientes do seu nervado para que elas transbordem e fluam até o coração das pessoas que escutam a pregação. Não adianta chegar para pregar sem ter as bênçãos do Guru Vaga. Isso seria apenas ensinar a filosofia errônea. É tudo desejo de pratista. Esse corpo pode ser comido por um, por, um, por um animal na floresta, mas a pessoa quer vir, ah, não, eu sou um grande achara, eu sou capaz de pregar. Não. Você se esquece, o mundo inteiro pode te dar adoração, respeito, mas o que, que isso importa? O Senhor Bhagavan não vai te dar nada. O que importa a adoração do mundo inteiro, se o próprio Senhor Supremo não, não te abençoa? Menos que zero, negativo. Zero é pelo menos prático, né? Do zero a gente pode ir para o um, pode aumentar, mas não, vai ser negativo. Você vai perder, benção, você vai perder. É, misericórdia, se você fizer isso, pregar com o desejo de, de, de reconhecimento, sem ter a benção do Guru Varga. Até mesmo na nossa Sampradaya existem esses sarradias, eu não vou citar nomes. Se você for lá e pedir para eles te ensinarem sobre os ensinamentos de Mahaprabhu, eles vão te ensinar, mas estão todos errados. Até mesmo na nossa Sampradaya tem pessoas, tem achárias, né que externamente parecem acharas, que não seguem os ensinamentos de Mahaprabhu. E ao mesmo tempo eles dizem, eu sou da Sampradaya da Gaudia. Ah, eu sou da Escola Dourada de Chaitanya Mahaprabhu. E esses acharyas lá de Udupi do sul da Índia, eles estavam desviados do caminho de Madhavacharya. É muito natural que eles vão dizer. Mas, é, é, desculpe, é claro que eles vão dizer que são do caminho de, de Madhavacharya, mas... Os ensinamentos não estavam adequados, não estavam alinhados com o Madhava Eu posso te mostrar. Depois de 17 gerações, eles já estavam completamente desvirtuados. Não ensinavam mais igual. Eu conheço muitos atiários que podem ouvir o que eu estou falando e se irritar comigo. Mas eles fazem isso. Eu não posso não falar. Então... Venha, dê okay. o Siddhanta de Ramanujacharya Eu já expliquei esse, esses ensinamentos de Ramana Ramanujacharya Onde está esse ensinamento? Esse, tá, na, na, na, na fala das pessoas que dizem que são é, seguidores de Ramanujacharya Eles dizem que, que são da Sampradaya de Ramanujacharya, mas não são Por que, que não seria possível isso? É, é, é, é claro que é possível que as pessoas entendam errado os ensinamentos de Madhavacharya. Por isso que eles estavam ensinando algo que não era alinhado com o que Madhavacharya ensinava. Então, Makhnuadu Thakur proclamava, ele declarava abertamente, aqueles que afirmam que nós temos um link com Madhavacharya, Aqueles que afirmam que eu sou da Gaudia Sampradaya, aqueles que afirmam que são da, da Sampradaya, da Gaudia, mas querem cortar a conexão com Madhavacharya, Bhaktivedanta Thakur diz abertamente, eles são o maior inimigo, eles são Porque o principal é satsanga, inimigo da sampradaya, da gaudia. Eles são as almas mais caídas de Não todas. Não tenha nenhum tipo de associação com essas pessoas. Se você fizer isso, você pode cair satsanga, do processo. Satsanga e Asatsanga. Associação perfeita e má associação. Um pouquinho de associação imperfeita pode fazer com que você caia do processo. Tome cuidado. Então, Madhavacharya significa oceano infinito. É o que eu estou falando é só o primeiro capítulo de, dessa infinitude. e diferentes é, devotos mostram, oram aos pés de loto de Madhavacharya. Você pode trazer os livros aqui que eu vou te mostrar. De propósito, as pessoas querem... Tirar essa parte do livro Mas se você pegar os livros originais Eu posso te mostrar Antes de escrever os seus comentários Shiva Goswami Padre Vai orar aos pés de lótus e Madhavacharya No Baladeva, Baladeva Vidya Boshana Também orava aos pés de lótus De Madhavacharya O que eu Brida Vaishnav, foi o que eu disse naquela outra aula. Brida significa que não envelhece. Significa que aparentemente pode parecer que Diva Goswami paz queria dizer que esses são devotos antigos, devotos do passado, mas eles não são. Eles são ele queria dizer que eles são profundamente. Reconhecidos, que eles são é, Muito respeitáveis Diva que o senhor pode Sobre Madhavacharya e outros, e outros, e outros, e outros, e outros As Muito respeitáveis Que diante dos pés de votos deles Eu vou Escrever esses comentários Tentar explicar o Siddhanta secreto da Gaudiya Então se você cortar o link com o Madhavacharya, Então imediatamente você cai Se você tentar cortar e ignorar esse Siddhanta Porque você não gosta disso Você vai cair imediatamente Hoje em dia as pessoas querem dar atenção Querem dar prioridade aos nossos interesses pessoais ao que a gente gosta, ou deixa de gostar. A gente não, não pensa aqui sobre o parampara, sobre os ensinamentos perfeitos do, da nossa linhagem, da nossa escola filosófica. As pessoas não pensam sobre isso. elas só Pensam sobre o que elas gostam ou não gostam. Então, Anaya significa que os Vedas são a única fonte. Então, Veda, Vedanta, o Bhagavatam. Também são aceites mas... Amnaya Anaya Praha. Amnaya Praha significa na sucessão, na ordem da sucessão discipular, nós recebemos esse mesmo conhecimento disponibilizado na época de Bhagavan Sri Krishna. Porque se a gente segue via Sadeva, de maneira intacta, então eu vou receber o conhecimento intacto, sim ou não? Ah, mas você pode dizer, Maharaj, você foi há tão tempo atrás, já foi há muito tempo, e daí? Qual é a utilidade do Parampará, se você não vai seguindo? Você sabe a utilidade do Parampará? Qual é a utilidade do Parampará? A utilidade, o porquê, o motivo do Parampará é para trazer o mesmo conhecimento perfeito, para nós, sem nenhuma alteração. Antes de brigar comigo, eu sei que você tem dinheiro, eu sei que você tem influência, você pode me matar, mas antes de brigar comigo, eu lhe peço, tente entender os ensinamentos perfeitos. Eu sei que você pode me, me, me causar mal, mas eu não tenho medo, eu posso enfrentar qualquer tipo de adversidade na minha vida, mas eu não vou parar de falar dos ensinamentos perfeitos. Você pode lá honrar aquele acharya mas se você for investigar se ele segue o guru para ou não, então você vai ver que não. Então por que que você vai honrar ele? Você pode se irritar comigo. Você pode tentar me provar. Vai tentar provar? Um milhão de pessoas podem estar assistindo. Tente me provar que ele segue o guru para não parar. Ele não segue. Então no um ano de 2010. E, eu estava em Vrindavana, eu não estava acompanhando essas coisas que estavam acontecendo, eu estava cantando japa e recitando Bhagavatam. milhares e milhares de versos como um homem louco, simplesmente comendo um pouquinho de pão, um pão fininho, e em 2002 também eu estava lá em Vrindavana, na floresta, e agora eles vêm e me mostram, olha o que eles escreveram, agora um ano atrás, eles me mostraram o que eles escreveram lá naquela época, Maharaj, veja, eles escreveram todas essas imperfeições, todo esse lixo sobre o Baladeva, dizendo que ele dança e participa da dança da raça com as golpes de Krishna, dizendo que Baladeva fazia isso. Qualquer devoto de criança, alinhado com nossa sampradaya, pode entender esse danto que está errado. Entender que não é perfeita esses ensinamentos. E eles escreveram isso, sendo que Baladeva dançava com as golpes de Krishna. Isso é estritamente proibido. Tudo isso, isso. pode ser re, refutado pelos Shastras, pelas escrituras. Mas eles querem, é o propósito deles confundir as pessoas. Eles não, eles não querem pregar. Esse não é o interesse deles, pregar e ensinar as pessoas. Na verdade, o interesse deles é confundir as pessoas, é fazer as pessoas se perderem, para poder receber adoração, dinheiro, respeito e reconhecimento. é muito triste essa condição. Então, Chile Bakti é, dizia aqueles que querem romper a nossa conexão com Madhavacharya são demônios. Eles não merecem estar na nossa sampradaya. Dessa forma, você tem o direito de dizer que você está na linha de Prabhupada da Siddhanta. Ah, você tem o direito de ir lá fora e falar ah, eu estou alinhado com Bakti Siddhanta eu não vou parar vocês, eu não vou impedir vocês Vocês todos podem dizer isso Mas você vai ter que comprovar Pela sua fala, pelo seu comportamento Pela sua personalidade, pelo seu conhecimento filosófico Você deve provar isso, que você está alinhado com o batista da Não pelo, pela força, pela influência O que, que é isso? Como um bárbaro? Você quer fazer isso como um bárbaro? Como um selvagem? Se você... Se você afirmar que está alinhado, está alinhado com o Chilabat Siddhanta você tem que provar, tem que ser capaz de provar que você segue todo o Siddhanta, todos os ensinamentos filosóficos, a etiqueta, o acharam, o comportamento perfeito dele. Se você provar isso, então você pode dizer, não é só porque você presta reverências para mim que você pode falar isso. Se você pode, se você pode me prestar reverência, eu posso pegar essa reverência e jogar fora. Se você não se comportar direito, falar besteira, eu pego sua reverência e... Jogo para longe. Igual aquele homem que tentou roubar a minha gochala, tentou tomar a goxala de mim. Ele queria que eu. Ele queria comprar a, a goxala de mim. Eles, eles me amam, mas de propósito, eles criaram essa, essa situação para tirar ela de mim. Então eu falei publicamente. Pergunte para ele. Eu falei para você vir sem dinheiro nenhum. Para você não me dar dinheiro nenhum. Falei para você dar o seu dinheiro para sua mulher, para seu irmão, para sua família. E venha sem nada. Sem pagamento nenhum. Eu vou te dar prachada. Eu falei isso publicamente. Eu falei diante de todos isso para ele. E eles falaram, Maharaj, você pediu dinheiro? Eu falei, não, não pedi. Eu nunca pedi para que ele desse algo para gostar. Se você me desse dinheiro, eu te dou de volta e ah, Toma, eu não quero seu dinheiro. Mas as pessoas queriam dizer: Ah, eu sou um discípulo de chamava. Ele fez isso comigo, mas queria afirmar que é meu discípulo. Não fale assim. Agora ele está criando caso, está querendo brigar comigo, igual um bárbaro. Ele paga as pessoas que vão lá me achacar, atacar e causar problemas. Essa é a minha situação. Uma situação não, dolorosa. Não Nenhuma acharya pode dizer, me acompanhar, pode, não pode, falar, pode, falar, pode não me questionar. Não tem como, eles não conseguem Sim, dizer que eu estou falando as coisas certas. Essas pessoas são incapazes de reconhecer que eu estou falando então, sobre a verdade nua e crua. Então, fala, para falar alguma coisa sobre Madhavacharya, e sobre todos os siddhantas errôneos, a gente tem que entender esse sloka escrito por Bhaktinada é um, é um resumo, a essência o principal de todo o Siddhanta da Gaudi. O que, que significa esse verso? Nai, a ordem, a sucessão do mestres e discípulos perfeitos, né? Qual é a utilidade do nosso Parampará? Manter o conhecimento de Gauranga Mahaprabhu perfeitos, intactos. Vindos de Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur É o exato ensinamento, intacto. O mesmo de Bhaktisiddhanta Thakur. Posso receber os mesmos ensinamentos de Shrida Goswami Maharaj, de Keshava Goswami os, posso receber os ensinamentos exatos de Bhakti Pramodpura, Gossain Maharaj. É por isso que eu tenho o orgulho de que esse Mahapurusha, esse grande santo, essa grande personalidade espiritual, me aceite. Eu, eu peço para que ele me aceite. Porque eu sou uma alma caída, disse Maharaj, do alto de sua humildade. E ele me aceitou mesmo assim. Mas eu não quero tomar nenhuma. Eu não quero tirar vantagem de ninguém. Se eu perguntar quem é o Gurudeva de Sanatana Goswami, quem é o Gurudeva de Rupa Goswami, eles não vão levantar uma placa, ah, esse aqui é meu Gurudeva. Eles não vão querer tirar vantagem disso. Mas essa é a condição das pessoas hoje em dia. As pessoas querem dizer, eu sou discípulo de tal Maharaj, eu sou discípulo de tal acharya para se colocar no pedestal. Então, esse é o problema do mundo de hoje. Todos esses ismos, capitalismo, comunismo, e existe também o guru -ismo. No fundo, a gente não gosta do guru. Mais ou menos, em maior ou menor grau, nós todos somos mayavades, todos estamos contaminados com a filosofia mayavada. E aí por isso que as pessoas falam, levantam a plaquinha e falam Ah, esse é meu guru, eu sirvo esse guru, mas um devoto puro ele nunca vai fazer isso. Ele internamente serve o Guru de maneira perfeita, mas aí não vai declamar para o mundo todo isso. O mundo inteiro pode questionar. Ué, ele está falando dessa forma? Esse tipo de Siddhanta? Quem é esse Gurudeva? As pessoas ficam interessadas em saber o nome do Guru da pessoa que fala dessa maneira. Nossa, é tão poderoso como fogo. Quem é o Gurudeva dele? Eu quero saber. Não é que o discípulo, fique, o discípulo fique dizendo, ah, eu sou, eu sou o discípulo dele, haha, <risos> olhe, Não. Através dos ensinamentos perfeitos, as pessoas se interessam nos ensinamentos e buscam entender quem é o, o, o mestre, né? o guru. Dele. Então, nem mesmo a, a urina transcendental dos devotos puros, essas pessoas caídas que, que fazem isso, podem receber. Nem mesmo os excrementos desses devotos puros eles merecem. Tente entender a sua posição para entender o quão elevado é, para entender como poder subir. né Tente entender, tente chorar o dia inteiro por causa da sua posição cair, por causa da sua situação. É, se você ler as, as cartas que eu recebi daquele discípulo da Colômbia, daquela mata de, do Brasil, Todos as, as, os relatos de sofrimentos e problemas É horrível, é muito doloroso ler Eu li com muita atenção, e muita paciência é, eu li com, E tentei consolá-la de alguma maneira Da mesma forma, aquele devoto da Colômbia Que disse, desde a infância, eu nasci na Colômbia Agora eu estou no Canadá Essa é a condição da minha vida, isso, isso, isso, aconteceu Eu sou uma alma caída, por favor, me ajude por favor, me salve. Eu fiquei muito feliz que eles não esconderam nada. Eu senti a dor, senti compaixão ao ler a situação dolorosa deles. Mas eu tenho a certeza de que eu fiquei muito feliz que eles foram sinceros. Que eles não esconderam nada de mim, que eles mostraram todas as, as impurezas deles. Então, hoje ou amanhã vocês vão receber a minha misericórdia. Eu estou com vocês. Do alto de sua humildade, Maharaj disse: Eu também sou uma alma caída, eu vivo pela misericórdia do Guru Deva e do Guru Varga. Mas é, ele diz isso porque ele é humilde. Então, Amnaya Praha, Amnaya, Veda, o Vedanta, o Bhagavatam, a ordem dos ensinamentos perfeitos vindo do Guru Parampara. Esse é Amnaya Praha. Amnaya significa que vem. Praha é a evidência Amnaya Praha Tatva É sim uma Tatva, é sim uma verdade espiritual Hari, o controlador da energia infinita De toda a energia Da Shakti, do infinito Ele é o, o controlador, a fonte Da energia infinita você sabe, em outra aula, eu contei esse sloka do Bhagavatam. Esse shloka. Os, ah, os Vedas, em sua forma personificada, Munirish e os Vedas, Oram para Bhagavan, enquanto ele dorme. O, o, son, o, o dormir de Bhagavan não é cama igual o nosso. Não é preguiça, né? E eles oraram. Bhagavan, por favor, tente retirar a sua energia ilusória, porque senão a gente não consegue ver nada. Nós somos cegos. Maya não nos permite ver a verdade absoluta. Por favor, remova a Maya. A gente pode ver parcialmente a verdade, e depois Maya cobre de novo. Veio um pouquinho e aí maya cobre de novo, é verdade. Então, os Vedas oraram para o Bhagavan, a fonte de toda a energia, toda a Shakti do, do infinito. Por favor, retire maya, porque senão a gente não consegue ver a verdade absoluta. Ouçam com atenção total. A filosofia da Gaudia é um oceano vasto. Eu não tenho tempo de ficar repetindo tudo. Então, então Amnaya Prahatatma. As divatmas. As almas individuais. Elas estão sob, estão sob a influência de Maya, de Maya. Prakriti. prakriti. Mas, ainda assim, elas podem sair dessa ilusão. Apesar de estar sob a influência de Maya, eles podem sair de Maya. Eles têm a capacidade é, é possível que ele saia? Está ali presente na forma eterna, forma espiritual na sua arupa de cada advaita. A capacidade de sair de mais. Todas as árvores, tudo que você vê, tudo que você vê e tudo que você não vê, simultaneamente são são simultaneamente diferentes e não diferentes de Bhagavan. A tinta Beda da b né? A água do Ganges, as árvores, as partículas de, de, de poeira, eu, você, tudo. Tudo é Hari. Nossa relação com Hari atinge a Beda Tatu. Simulta, Inconcebivelmente, simultaneamente, diferente e não diferente de Deus. Eu gostaria de falar mais sobre isso, mas não tem tempo. Toda a raça, direta ou indiretamente, vem da mesma fonte, Bhagavan demora explicar isso, mas toda a raça vem de Bhagavan, toda prazer, né, toda satisfação, todo êxtase. Dessa forma eu posso explicar que Chaitanya Mahaprabhu nos ensina que Krishna Prema, misericórdia de Krishna, é o nosso objetivo final. Esse é o Maior de todos os objetivos okay. na vida das divátimas, das almas indígenas. Com licença, eu vou terminar o ralicata aqui, porque eu tenho que dar outros ralicatais e o tempo não permite eu prosseguir. Peço licença, peço desculpas por não ter conseguido falar nada, Ele disse Maharaj, do alto de sua humildade.